A palavra é gimba. Você está descrevendo um personagem que fuma prazerosamente um cigarro, um charuto ou até uma cannabis. Ao final, ele joga fora o que resta. Aquela pontinha, sabe? O nome disso é gimba. É isso mesmo. Gimba é sinônimo de bituca. Veja como fica. A bituca do cigarro a bituca do charuto, a bituca do baseado, a guimba do cigarro, a guimba do charuto, a guimba do baseado. Veja a palavra guimba aplicada em um texto real.